Faz muito tempo que você joga GTA? Se sua resposta foi sim, então eu imagino que você conheça muitas coisas do jogo. Porém, eu vou provar que tem muita coisa também que você nem imagina que existe ou que é possível fazer no game. O meu nome é Greg, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar 5 coisas que você provavelmente não conhece no GTA San Andreas. Eu vou começar pelo paraquedas, porque eu tenho certeza que você não sabe o que é possível fazer com ele. Olha só, se você estiver equipado com paraquedas e mesmo assim matar os NPCs do jogo, sejam eles pedestres ou policiais, o seu nível de procurado nunca passa de uma estrela, e não importa a quantidade de NPCs que você matar, o seu nível de procurado vai ser sempre 1. Um. Eu joguei GTA a minha vida toda e só recentemente descobri o que vou mostrar pra você aqui agora. Você sabia que pode ter o carro vandalizado pelas gangues inimigas? Não sabia? Então olha só. Se você estiver em alguma missão de carro e estacionar perto de qualquer gangue rival, vai ter o carro vandalizado por eles. Fala aí, você sabia disso? Nunca imaginei que tivesse isso no GTA, cara. Eu, pelo menos, não sabia. Lá na cidade de Las Venturas tem um estabelecimento chamado Welding and Weddings, que em bom português quer dizer soldagem e casamentos. E isso não faz sentido nenhum, né? É tipo um lugar que é uma mecânica junto com uma loja de casamento. Enfim, nesse lugar é possível instalar uma bomba no seu veículo e em seguida causar uma explosão com ele. Estranho, né, essa opção dentro do jogo, já que não faz parte de nenhuma fase, porém é algo bem legal. Tem uma missão chamada Just Business, que você faz com o Big Smoke. Quando você ativa essa missão, aparece uma cutscene do Big Smoke na garagem com o carro, onde você consegue perceber a cor do carro e os detalhes na lataria dele. Acontece que quando a cutscene acaba e você tá dentro do carro para dirigir, a cor do carro é diferente da cor da cutscene. Eu vou deixar uma imagem para você comparar e perceber melhor que na cutscene a cor do veículo é mais apagada, puxando meio que para um tom de cinza, tá? E na hora de dirigir o veículo é bem mais colorido, indo para um tom de verde. Isso é bem fácil de consertar, bastando apenas ir nos arquivos da pasta onde está instalado o jogo, é entrar em Data e abrir no bloco de notas o arquivo carcols.dat. aí é só pesquisar por 77.93 e trocar esse ponto por uma vírgula, porque o correto é ter uma vírgula, esse ponto é um erro nos arquivos do jogo. Depois é só salvar e pronto. Quando você for jogar essa missão novamente, vai perceber que a cor do carro foi corrigida, Agora, a cor do veículo na hora de dirigir é a mesma cor do veículo da cutscene. Bom, eu sei que você gosta de explodir os helicópteros usando uma bazuca, porém existe uma outra maneira de destruí-los, e é usando uma snipe. Talvez você não saiba, mas um tiro de Snipe no mastro de rotação do helicóptero é o suficiente para derrubá-lo causando também uma explosão, olha só. Agora você já sabe que se estiver sendo perseguido por helicópteros, mas não possui uma bazuca, talvez uma Snipe ajude. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e já sabe né, se gostou deixa o like, compartilha com todo mundo e se inscreve para não perder outros vídeos de GTA que eu vou continuar trazendo aqui para o canal. É isso, eu vejo você em breve. Fui!